Bom, que, que legal, que, que privilégio poder estar aqui e compartilhando essa canção, que é uma canção bastante conhecida da gente. Acho que toda mulher que já, já ouviu e já se sentiu representada por essa música, se identificou, é, considerando aí a nossa a nossa a nossa luta. E a força necessária né, para caminhar nessa vida. E como diz, bem diz a letra, né, a gente que tem essa, às vezes é bem estranha, mania de ter na vida. Que a nossa fé seja renovada em meio a esse tempo tão, tão difícil. E sabemos que ela também se renova no partilhar, no compartilhar, no caminhar um a um. Então apesar dessa restrição que nós temos de estar fazendo isso, é presencialmente, né, sentindo né, o cheiro, o aconchego uma da outra pessoalmente, mas que ainda que virtualmente a gente possa sentir esse apoio mútuo entre nós. Lá, lá, lá, lá. Let me Maria Maria, Milton Nascimento, a música popular brasileira é é nós, é a gente. Abraço.